Fala rapaziada bem-vindo ao canal e hoje vamos saber escolher entre ações ON ou PN fica até o final do vídeo para você não entender errado essa batalha aí ON ou PN qual ações nós devemos escolher eu penso que tanto faz fica à vontade o mais importante é focar na empresa é focar se a empresa é boa, se ela tá verdinha, se ela tá redondinha, se o lucro é consistente, se o patrimônio líquido vem crescendo, se a receita vem crescendo. Se a empresa é redonda, você compra a empresa redonda, mesmo ela tendo, por exemplo, essa aqui é o Itaú, mesmo ela tendo ON e PN, ela é uma empresa que dá um retorno monstruoso no longo prazo, porque ela é uma boa empresa, uma empresa redonda. Então já de antemão, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E aí vem algumas pessoas dizendo assim, ah, mas a Ambev, ela é, passou de PN para N a, a Vale também fez a mesma coisa. Mas isso é a exceção de burro. O Blaster fala muito isso, né? Mas isso é exceção. Você está seguindo a exceção e a gente nunca pode se basear pela exceção. Eu mesmo já tive a MultiPlus. Eu era acionista dessa empresa aqui, a MultiPlus, né? mas não adiantou nada, a MultiPlus era Novo Mercado, era ON e nada disso me protegeu. Por quê? Porque a Latam, que era dona da MultiPlus, foi lá e acabou com ela e fechou o capital. Não adiantou ter ON, não adiantou ser Novo Mercado. Eu perdi dinheiro, eu comprei ali por volta de, de 32 reais e vendi por volta de 27 reais. Claro que eu não comprei uma ação, comprei várias ações. Mas isso aí acabou não me protegendo, né? Então tá aqui algumas notícias, ó. Foi um, cerca de 1 um bilhão quando ela fez a OPA. OPA é quando a, a empresa sai do mercado, quando ela sai do mercado de ações. Ela deixou de ser negociada no mercado. Tá aqui, ó. só por 26 e pouco. Eu comprei a 32 e saí ali mais ou menos 27 e uns quebrados. Tá aqui algumas notícias dela sai da bolsa, multiplo e sai da bolsa né, e aqui outras outras empresas que eram novo mercado que eram a N e que também não protegeu nada o acionista, aqui ó queda de 23%, essa, essa empresa fechou capital, essa empresa aqui para quem não conhece era do Ike Batista, é, também ó tem outra aqui ó Eternite também ó novo mercado ó olha o que aconteceu com o teu dinheiro, ó. saiu de lá de... R$ reais para R$ reais R$ Tá aí, ó. Eternity aí, ó. Novo mercado. Também nada mudou. Irbi também, que tá aí, ó. Muita gente chorando aí com Irbi. Muita gente conhecida chorando. Tá aí, ó. Topo histórico monstruoso. Pessoal comprando. Quase R$ reais Hoje custa seus míseros R$ 8,00 Tá aí, ó. Novo mercado, ação AM. Nada disso, gente. Segura se a empresa não for boa. E temos aqui também uma notícia interessante, ó, Pão de Açúcar cai mais de 8% com conversões de preferenciais em ordinárias. Então, não adianta, não adianta você achar que a ON vai te segurar porque não vai, não vai te proteger como as pessoas acham que vai proteger. Temos aqui outro exemplo aqui, ó, Novo Mercado, 100% a AN e fluxo de 74%. E é o que aconteceu com o teu dinheiro, ó? de 4 mil e pouco, 4 para 21 reais, para 4 reais, acabou, tá aí. E agora temos o, o, o contrário, é, o contrário, tem aqui uma empresa que tem ON, que tem PN, que tem UNIT, UNIT é a junção de PN e ON, mas normalmente tem mais PN do que ON, é uma cesta de ações, são várias PN e mais uma ou outra ON se faz uma UNIT. Tá então, aqui é a Clabin, que vem aí querendo ou não, aos trancos e barrancos, levando aí valor ao acionista no longo prazo, vem crescendo aí, é a ação que o BAS tem durante anos e nunca fechou capital na Bolsa, mesmo sendo PN ainda. E temos também o Bradesco, que aqui é PN, tem PN aqui também, tem ON PN, e vem aí, todo mundo conhece, ótimos ótimo crescimento, ótimos lucros, empresa redonda, e ser PN não significa... Que é mal administrada, que tem má gestão, nada disso. Tá aí também o Itaú, mesma coisa, também tem PN. Eu poderia falar aqui da Itaúza também, mas aí o vídeo seria muito longo, que também tem PN, e que também retornou ótimos é, dividendos, lucros, o acionista. Tá aí então, mais um mito caindo aí na bolsa, que ação só é N, que só, é n, que só é n que sócio tem que ser ON, isso não é a verdade. Absoluta. A gente acabou de ver que tem algumas empresas que, mesmo PN, mesmo PN entrega bons resultados no um longo prazo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, deixa like, compartilha com os amigos e valeu, até a próxima!